Assim, a gente está fazendo uma coisa de uma maneira de fazer uma coisa de uma maneira de fazer uma de precisamos montar a classe para entender o que. Então o problema, quando ele é um criança, tem que o molde onde o orador está no orador, o toilet block por onde ele está. Quando vai para Então,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 se então no meu salitre agora não tem head se tem problema mamã não mas não Opisしか t Enter 60% no 1itoите tem no 1itoattrica no 1itoate a 1itoattrica a 1itoattrica no 1itoattrica Agora Aí a o porém ninguém leita agora por a dia, está aí todo o dia isso, não a nique achar o que é, a gente sabe, por um por um quando dia, por exemplo, ele não leita ninguém, ele não está a dormir, a gente por isso o que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 outras <Susos> vezes a gente sabe o que isso, a gente que isso, isso, não é não é determinado agora, então, onde é, pela se a mamã é criança, ela é só para comer a mamã, antes de tudo ela é a mamã que ela está parando, antes da de tudo é o papá que está o eu não sei se eu estou a fazer isso. Eu eu estou a não a a volta que está nevando lá, eu tenho que monitorar para mim. porque isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, 430 é o que eu estou fazendo. É o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso. uma ele. Ele septic tank. Ele septic tank. Ele é um tap. Estavam com um as chamadas a shirt por um para dividir a uma faculdade de rad Alcohol Physical Sciences. Não podem dar ý meu nome. hã luti不會 de novo professor, por isso não é a sua nossaλέça mistura pois seu escravante acNE Radio- derivar ou está descreifá-se no corpo deviam poderá A심queana, a gente tem que fazer uma planta de Não é um É É É vander bater o tempo cria a vai em nenhuma hora anda gateando intervalo daí para achar capaz para a gente de vai the directives por the o clã é o que eu vou fazer. O clã é o que eu vou fazer. O eu não sei se você é um bom para o trabalho. Você é um bom para o trabalho. Você 25% um bom o trabalho. Você é um o trabalho. Você é eu tenho o que passar para o meu o que que Eu o que era que era old student, será que te mudei ou não te tamo? Sei, n'ia, não me deixa, n'ia, não é que eu, por exemplo, fiz coaching lá por e permissão então o என்ன disse que o professor disse que o professor disse que o professor disse que o professor disse que o professor disse o professor disse que o que o que o que o que Uh, to make the boys to stay during night hours in our school. Parents approach, many permission, stay for the Girls, 830 I decided to stay at least one or two days in a week in school. night, school. Uh, actually, I change I I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 Ninga da onda, toileta, O a Nightline, volunteers. Você vai fazer isso. Immediatamente, você vai isso. fazer isso é, acho que ele ele ele pode nem ir na Monday evening, 6 ele for morar no chão, to one hour, Tuesday evening, seven standard, Wednesday eight standard, Thursday standard néi, olha, o drone da subtilidade não é o drone do susto por tudo, é o drone do pessimismo. De solanas tani curitiki, na hora da passi por isso, foi o que o Jim disse. Isso não é, ande, ande, ande. O urian não é do é. é de é não <coughs> eu não sei se você está ஒரு a mão com então, a Agora, eu mado